Qual o melhor exercício para eliminar a gordura localizada da barriga? Caminhada, polichinelo, agachamento ou abdominal? Para saber como eliminar a gordura da barriga, você precisa entender isso daqui. A sua barriga é composta principalmente de gordura subcutânea e gordura visceral. Para eliminar essa gordura, você precisa de dois passos simples. Um, quebrar essa gordura liberar hormônios que façam o que? Libera essa gordura na corrente sanguínea para que no passo 2 você possa fazer uma oxidação que você possa queimar essa gordura. E para isso você precisa de liberação de hormônios como GH, adrenalina, glucagon. Não precisa decorar isso. A única coisa que você precisa saber é que a caminhada tradicional não é a melhor maneira de eliminar, de aumentar a produção desses hormônios que vão quebrar e queimar gordura da barriga. E... Que o abdominal tradicional, ele não tem força suficiente, é, intensidade suficiente para queimar essa gordura. Então, quais são os melhores exercícios? Exercícios que trabalhem seu corpo todo em uma maior intensidade. Sendo eles, poli, chinelo e agachamento. Pois, você fazendo esses exercícios na intensidade ideal, na combinação certa, você consegue gerar um bom hormonal, onde vai produzir esses hormônios e aumentar a produção desses hormônios, e aumentar a queima da sua gordura e acelerar o seu metabolismo. E para isso, eu preparei o programa Seca em 1240. O único programa de apenas 12 minutos para você eliminar a barriga depois dos 40 anos. para eliminar até 12 quilos nas próximas 12 semanas. Para saber mais, clique no link fixado.